Siga nisso daqui, soldado, eu quero mostrar para você agora. Acabei de fazer um saque aqui na Best 365 no valor de 1, reais. Esse aqui é o valor da nossa banca hoje no momento, olha só para você ver. E eu quero te mostrar agora três coisas que eu acho que são basicamente obrigatórias se você quiser ganhar grana assim no mercado de após esportivas, no mercado na Best 365, tá? Então siga exatamente o que eu vou te mostrar aqui agora até o final desse vídeo eu tenho certeza que se você aplicar exatamente as mesmas coisas, você vai ganhar muita grana. Então, se embora. Olá, soldados, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu já estou aqui tomando o meu cafezinho. Hoje tem café? Tem! E aí, é só no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você três coisas, tá? Vou deixar até anotadinho aqui no meu caderno pra você, porque eu tenho certeza, todos os dias tem pessoas que me mandam mensagem no meu celular, no meu Instagram, perguntando, Júnior, como é que eu faço para ganhar dinheiro de verdade com isso, como é que eu faço para ter um lucro real com isso, o que, que eu tenho que fazer, etc, eu tento, eu tento, eu tento, mas eu quebro a minha banca e não consigo, então... Quero mostrar pra você nesse vídeo exatamente agora, tá? Eu acabei de fazer um saque na best 3005 de R$ reais, que foi o lucro que eu obtive dentro dessa semana. Já tem outros vídeos aqui no canal também que eu mostro fazendo saques. E aí eu quero explicar para você três coisas que eu acho que são fundamentais para você ter resultados. E por que, que eu tô falando isso pra você? Não é só porque eu estou tendo resultado aqui, mas porque tem vários alunos nossos também obtendo resultados. Só para você ter uma noção, porque eu tô te falando, olha só. Nosso grupo VIP, só para você tomar noção, olha esse resultado: 83 greens e apenas um red, e 10 greens seguidos neste exato momento. Olha só, tá descarregando: 83 greens e apenas um red no dia, 98%, quase que 99% de assertividade. É simplesmente surreal um resultado desse daqui. Só que baseado nisso, existem três fatores você precisa aplicar. Na verdade, são quatro, tá? Vou deixar um fator bônus aqui pro final do vídeo, então fica até o final. Só que tem esses três fatores aqui que são basicamente obrigatórios para você fazer. Se você fizer, você vai ganhar grana. E geralmente, quem não faz esses três fatores, o que que acontece? Acaba quebrando a banca, tá? Então, você precisa entender isso. Talvez você seja um, um, uma daquelas pessoas que, por exemplo, no meu, no meu começo foi muito assim. Quando eu iniciei no mercado de apostas esportivas eu... É, eu, eu iniciei com uma banca maior, então já não recomendo você fazer isso, começar com bancas altas. Comecei com bancas altas e perdi basicamente umas 4 bancas no meu começo. E não porque não funciona, não porque não dá certo, porque literalmente eu fui ganancioso, fiz errado, fiz sem gestão, fiz sem controle emocional. Então existem vários fatores que fazem com que a gente quebre a banca, tá? Então eu quero te mostrar aqui agora os 3 pontos que eu acho. Que são fundamentais. Inclusive, eu tô até com a bet aberta aqui, que eu também tava pegando uma entrada agora e é mesmo. Ó. Inclusive, eu vou até passar um hack especial pra vocês aqui, pra quem não sabe. Tá vendo como eu tô escrito diferente? O meu tá. Em, é, em espanhol tá porque que eu deixei espanhol para quem não sabe aqui na best 305 em espanhol o gráfico dos jogos aqui no futebol virtual fica bem melhor então depois você testa para você ver em espanhol só que eu assisto no mudo porque a narração em compensação eu acho muito ruim o cara grita muito mas eu deixo em espanhol porque o gráfico olha só é bem melhor o gráfico tá então fica um hackzinho para você então olha só soldado se você gostou do assunto do vídeo já antes de a gente passar primeiro aqui eu já quero pedir para você o seguinte deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, porque o seu like ele vai servir como um termômetro para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de aula, desse tipo de conteúdo aqui no, no, no meu canal, para eu gravar mais para vocês. E se inscrever, porque isso é importante para você, para você não perder os próximos conteúdos. Se você é uma pessoa que quer realmente ganhar mais dinheiro com isso, você precisa se inscrever aqui agora. Então eu vou dar três segundos para você, enquanto eu dou um golinho no meu café e o editor faz um meme, faz, bota uma música, faz alguma coisa aí. Não. Para você se inscrever, beleza? Se inscreve então. Pronto, já se inscreveu, já deixou o seu like aqui no canal. Vamos lá. Primeiro ponto, esse aqui é um dos maiores erros que eu vejo a galera cometer. Que é o quê? Eu vou colocar estabelecer, não, porque vai demorar. Vou colocar assim, para ficar mais fácil. Tenha uma meta. Aí talvez você vire agora e já fale assim, ah, lá vai o Júnior falar sobre isso de novo. Aí eu pergunto para você, você tem uma meta estabelecida? Muitas vezes eu falo, às vezes eu falo algumas coisas aqui nos meus vídeos que às vezes pode parecer até repetitivo, mas sabe o que é engraçado? É que você na maioria das vezes não faz. Você pode fingir de besta e falar para mim o que tá fazendo, mas... Você não consegue mentir para você mesmo. Você tem uma meta estabelecida de fato? Você tem essa meta desenhada no papel? Por exemplo, assim, a minha meta, vou dar um exemplo aqui, ó. nós vamos desenhar aqui, tá? Então, esse vídeo é basicamente uma aula. Então, por exemplo, meta, vamos colocar 50 reais, que é uma meta geralmente que a maioria das pessoas tem, ok? Você pega uma meta de 50 reais por 30 dias, você faz R$1.500,00. No mês Para muitas pessoas Isso daqui já é mais do que o salário Só que a grande questão é Você tem essa meta estabelecida Se você não tem Você precisa tirar um tempo hoje Tirar uns 10 minutinhos do seu tempo Antes de você pegar uma nova entrada aqui Você precisa tirar uns 10 minutinhos do seu tempo E estabelecer essa meta porque o grande problema de quem não tem meta, mano, é que o cara, ele vai fazer de qualquer jeito. Então, se você fizer 20 reais, você vai querer fazer 40, vai querer fazer 60, vai querer fazer 100, você não tem uma meta e aí você vai, você vai fazer até perder esse dinheiro. Agora, quando você tem uma meta, você leva essa parada de forma profissional, você colocou sua meta lá 50 reais, você bateu seus 50 reais... Pronto, a meta do dia foi alcançada, parou, stop, acabou. Entende? É um processo feito de forma profissional. Então, muitas vezes, você está deixando de ganhar dinheiro não é porque o mercado é ruim, não é porque o grupo VIP do fulano ou o grupo VIP do júnior, etc., é ruim. É porque, muitas vezes, você... Não está fazendo da maneira correta também Estou falando isso porque às vezes é bom reconhecer os próprios erros Eu, no meu começo, eu reconheço totalmente que eu fazia totalmente errado Eu perdi muita grana no começo, mas eu ganhei grana Só que eu perdi porque eu fazia errado, entende? depois que essa chave começou a virar na minha cabeça os meus resultados também começaram a virar então você precisa ter uma meta então qual que é o para que eu deixo para você aqui já de imediato tira uns 10 minutinhos hoje e estabeleça essa meta, ok? você precisa estabelecer essa meta hoje, seja ela por exemplo 30 reais, seja ela 50 reais, não interessa ok? e aí após você estabelecer sua meta, vem o um segundo ponto que é o que eu faço, aí eu já vou falar para você uma coisa que eu faço para mim que eu acho que faz total diferença, que é o Ok, ok. Divida a sua meta em poucas entradas, beleza? Então assim, novamente aqui, ó, vamos lá. O grupo VIP, como eu mostrei para você, 83 greens e um red. É um resultado simplesmente absurdo, realmente. É um resultado realmente absurdo. Só que não é porque tem 83 greens que eu vou pegar os 83 greens no dia, entende? Então o que eu faço? Eu divido a minha meta, tá? só para você entender. Eu divido a minha meta para mais ou menos 3 ou quatro entradas. Então, se você pega aqui, por exemplo, tá? Você pega 50 reais, que é a sua meta do dia, e divide por quatro entradas, ok? Você tem quanto aqui? Ó? Vamos calcular aqui, só para você ver, ó. No papel, tá? Vamos ver onde é que tá a calculadora nesse iPhone aqui. Aqui, ó, calculadora, achamos. Eita, tá devagar, hein? Vamos lá. R$50 dividido por 4 entradas, você tem 4 entradas com lucro de e Então, olha só para você ver. Quando a gente divide a meta, você vai vendo que não é uma parada de um bicho de sete cabeças. Então, se você divide para 4 entradas apenas, são 4 entradas com um lucro de 12,50. Você bateu essas 4 entradas acabou, entende? Você bateu sua meta no dia, pode ser, sei lá, pode ser 8 horas da manhã. Você pegou suas 4 entradas e bateu sua meta, acabou, mano, esquece. Tá? Então esse é um ponto importante de você dividir aqui as suas entradas. Beleza? E por que, que eu tô te mostrando isso? Porque os alunos têm tido muitos resultados assim. Até separei aqui alguns resultados de alguns alunos. Olha aqui para você ver. Ó. Por exemplo, isso aqui é o resultado de um aluno. Olha, esse aluno aqui falando que entrou no nosso grupo gratuito primeiro. Inclusive, se você não tá no nosso grupo grátis, tá? Eu vou deixar o link para você aqui na descrição e vai aparecer aqui no card também. Lá no grupo grátis nós mandamos entradas basicamente todos os dias com conteúdos também. Manda alguns áudios, manda alguns textos também com conteúdos. Então, se você quiser, entra no grupo grátis agora. O link vai estar tá aqui no card, vai estar tá aqui na descrição também. E aqui para você ver. Ó. E esse aluno avisou aqui, olha... É, ó, Entrei no seu grupo grátis de futebol virtual tem dois meses. E resolvi entrar no VIP tem quatro dias. Olha isso. Fiz R$ 1.300 em quatro dias. Bati a meta de hoje. Olha só. Nessa sequência de 20 gramas seguidos. E já fui embora do mercado. Olha só pra você Ele bateu a meta e já saiu do mercado. Tá vendo? Olha só que louco, olha. Que, ó, não, isso aqui é a parte mais legal, olha só. Gratidão, a tropa pagou o meu aluguel. Olha só, isso aqui é surreal, né? Temos mais, ó. Tem esse aqui, ó, Fabinho Reis, olha aqui, ó, isso que, que a gente recebe dos próprios alunos, tá? Essa entrada de R$80,00 voltou R$168,00, essa entrada de 80 aqui voltou 200 ó. Temos mais, ó, ó Isaías Gomes, outro aluno nosso, ó, R$100,00 voltou R$190,00, R$500,00 voltou R$1.000,00, olha aí, mais um dia de meta batida, ok? Temos esse outro aqui, olha só, ó, peguei seis entradas do VIP, entrei ontem, fiz um total de R$1.800,00 de ontem para hoje, tô feliz demais, domingo é meu... Aniversário de casamento, eu vou levar minha esposa para jantar em um restaurante aqui na minha cidade. Olha só para você ver que coisa de louco isso daqui. Então, qual que é o segredo? É bater a sua... Estipular uma meta. Claro, lembrando, tem que ser uma meta baseada né, na sua realidade. Não adianta você querer com uma banca de 50 reais aqui, querer fazer mil reais no dia. Não vai rolar, tá? Então, uma meta que seja palpável, ok? Eu recomendaria você dividir sua meta para poucas entradas, porque aí você diminui a chance de ter um Red vamos dizer assim, e pronto, então meio caminho já tá andado, tá? É, pra quem estiver perguntando, pra quem quiser saber mais sobre a questão do meu grupo VIP, tá? Que tá ali, como você viu, 83 a 1 e etc. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o número do meu WhatsApp aparecendo aqui na tela agora. Vou pedir pros meus editores colocarem o número do meu próprio WhatsApp aqui. Salva meu contato aí e manda uma mensagem que eu mesmo respondo vocês no meu WhatsApp. O WhatsApp fica tá conectado aqui no meu computador, então eu mesmo respondo vocês, tá? Então é só você pegar o meu número aqui, salvar e me chamar lá que eu vou estar respondendo vocês, beleza? E aí vem o ponto 3. Qual que é o ponto 3 aqui que eu, que agora que eu acho extremamente importante? Que é após você bater a sua meta, você sacar. Muitas pessoas ficam na ideia do seguinte, preste atenção, muitas pessoas ficam na ideia do seguinte. Ah, eu vou começar com uma banca pequena, sei lá, uma banca de 100 reais. Vou ganhando uma grana, vou lucrando e vou aumentando essa banca até ela bater, por exemplo, mil reais. Quando essa banca chegar nos mil reais, aí sim eu vou começar a fazer saques quando eu começar a lucrar. Cara, isso não funciona. A maioria das pessoas que fazem isso quebram essa banca, tá? Não é que não funciona, mas a maioria das pessoas não tem, como que eu posso falar, controle emocional, não tem gestão de banca, não fazem da maneira certa. Então começa com uma banca de 100, às vezes consegue crescer essa banca um pouco, às vezes essa banca chega nos 250 reais e aí vai lá ela quebra de novo, ela deposita 100 e fica naquela roda. Então o que, que eu faço? Estipula uma meta baseada na banca que você tem. Você bateu essa meta, você vai sacar esse dinheiro. Por que, que você vai sacar esse dinheiro? Porque você vai ativar uma parada que chama gatilho, ok? Que é o gatilho de quê? Gatilho do merecimento, beleza? E o que, que é isso daqui? O que, que acontece? Muitas pessoas, elas conseguem pegar um green... Fazem 20, 30, 50 reais no dia e não sacam a grana. E aí elas acabam não levando isso tão a sério porque elas não apalparam, vamos dizer assim, de certa forma o dinheiro que elas ganharam dentro desse negócio. Então quando você faz um saque, mano, escuta o que eu tô te falando. Quando você saca o seu dinheiro, seja 50 reais, 60 reais, não interessa. Quando você saca esse dinheiro e você vê esse dinheiro caindo na sua conta, vem uma chave dentro da sua cabeça que te mostra, que te fala assim, poxa, esse negócio é real. E aí o que eu sempre indico pros meus alunos, saque essa grana e use esse dinheiro pra alguma coisa. Vai no restaurante... É, sabe, almoça, janta fora, ou bota cinquentão de gasolina no seu carro, na sua moto, paga um boleto, não sei, faz alguma coisa. Quando você saca o dinheiro que você ganhou dentro da plataforma e você usa esse dinheiro, você passa a levar este negócio mais a sério, você passa a dar mais valor. E então, quando você saca lá 50 reais, você usou esses 50 reais para alguma coisa, você vê que, que aquilo é real. No outro dia, quando você ganha 50, você já começa a pensar duas vezes em continuar, sabe? Porque muitas vezes a gente não dá valor. Você ganha 50, 100 reais um dia ali e você continua até perder tudo. Quando você sacou aquele dinheiro e usou, no outro dia, quando você ganha 50 reais de novo, você já fala assim, ah, eu não vou me arriscar agora em mais uma entrada não. Posso ser que eu, pode ser que eu pegue um head agora que perca tudo. Então é melhor sacar essa grana agora, porque eu posso usar esse dinheiro para fazer isso. Eu posso usar esse dinheiro para fazer aquilo. Entende? Você começa a levar isso mais a sério. E automaticamente você começa a dar mais valor para o negócio. Automaticamente você começa a levar isso de uma forma mais profissional. E automaticamente seus resultados começam a aumentar. Então é isso. Defina uma meta. Divida para poucas entradas. Saca essa grana. Saca. Bota esse dinheiro no bolso, irmão. É isso aqui que vai fazer você ganhar dinheiro vai fazer você levar esse negócio de forma profissional assim como eu fiz como eu acabei de mostrar para vocês aqui solicitei um saco Olha isso aqui foi feito hoje tá hoje é 8 do cinco esse vídeo vai pro ar amanhã que é dia 9. então vai ter tido um dia que eu fiz esse saco tá mas esse saco aqui ó 1245 reais por exemplo que é o lucro que eu fiz durante a semana então isso é para você entender que sim se você fizer da maneira correta dá para você ganhar grana E aí vem um ponto 4, que é o quarto bônus aqui que eu separei para você Tá? Então, o que que esse quarto bônus? Esse quarto bônus aqui é para poder separar, ok? Preste atenção, esse quarto bônus aqui é para assim poder separar os tubarões das sardinhas. Como assim para poder separar os tubarões e sardinhas? Bom, tem é, várias pessoas que sempre me perguntam, Júnior, como é que você faz para ganhar seus 200 300 reais por dia, que é a minha meta é diária? Tá, como é que você consegue bater sua meta religiosamente todos os dias? Como é que você consegue sacar essa grana basicamente todos os dias, etc, por aí vai? Então o que acontece? Eu separei um vídeo, só que esse vídeo, ele está oculto. Esse vídeo está oculto aqui no meu canal, tá? Ou seja, você não consegue entrar aqui no meu canal e pegar o link desse vídeo e assistir. Não, não é assim que funciona. Ele não está visível aqui no meu canal, ele está oculto. E nesse vídeo, eu mostro como que eu faço para fazer os meus 200, os meus 300 e até... R$500 por dia Com poucas entradas de maneira simples Na Best 3005, com futebol virtual Então para você assistir esse vídeo agora é O seguinte, o link desse vídeo vai estar tá aqui na descrição Abaixo Ou vai estar tá aparecendo aqui no card para você agora Mas só que tem um detalhe Só vai assistir esse vídeo se você Realmente quer levar isso a sério Só vai assistir esse vídeo se você realmente quiser fazer saques Como esses aqui, ó só, só vai assistir esse vídeo se você de fato quiser ter uma banca parecida Com essa daqui, Ok então, se você é daquelas pessoas que querem fórmulas mágicas, etc., não precisa clicar no vídeo abaixo para você assistir, tá? Agora, se você, de fato, quer é levar de forma profissional, clica no link e vai lá assistir esse vídeo, ok? E aquele detalhe que eu falei no vídeo. Se você quiser saber mais sobre o nosso grupo vivo também, é, pega o meu número, vai estar aqui na descrição, salva, me chama lá no WhatsApp, que eu também vou estar te respondendo por lá. Beleza? Então é isso. Só vai para esse vídeo aqui agora, se você for um tubarão. Beleza? Então é isso. Até o então, próximo vídeo, soldado. E valeu!